E aí, guitarrista, beleza? O Ezebras na área. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre os 5 efeitos principais para o guitarrista que toca na igreja. Separei esses efeitos aí com base na minha experiência, tem mais de 10 anos que eu toco na igreja, e com certeza esses são os pedais que eu mais utilizei, ok? Eu vou falar aí por ordem de importância, então se por acaso você tiver com dificuldade de saber qual é o primeiro pedal que você tem que comprar, basta acompanhar o vídeo do início até o fim, vai fazendo suas anotações aí, que vai dar tudo certo. Já quero te dizer também que se você não faz parte do nosso canal do Telegram, lá tá rolando dicas diárias, se você quiser entrar, é só mandar um direct pra mim nesse Instagram que tá aparecendo aqui, beleza? E eu vou te colocar lá para você receber as dicas também. Então bora lá, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Bom, então o nosso primeiro efeito é o efeito coros, ok? Se você não sabe como funciona o efeito coros, esse é o som da guitarra sem coros. E esse é o som da guitarra com o coros Então para que vai servir exatamente o nosso coros Sendo o nosso primeiro pedal né? Ele é um pedal que a gente consegue utilizar Digamos que de maneira independente Dependendo do tipo de música que você for tocar Inclusive, tá? o coros pode te salvar muito Você pode tocar uma música rápida Ou pode tocar uma música lenta com o chorus. Beleza? Óbvio que hoje em dia já não se usa tanto mais o Chorus né, nas músicas Worship, por exemplo, que é o que tá muito na moda aí. Mas também se consegue utilizar bastante, tá? Na minha igreja aqui a gente costuma tocar bastante Voz da Verdade, músicas antigas, né? Ah, Fernanda Brum, Aline Barros, então a gente consegue utilizar ainda bastante o Chorus, certo? Eu indico porque é algo fácil de se utilizar. Porque aí você não precisa de uma aplicação muito complicada para conseguir fazer a sua guitarra soar bem. É melhor já você ter, um, se você comprar só um pedal, compre primeiramente o chorus, assim você já consegue caminhar de maneira independente, tá? E fazer os seus primeiros dedilhados, assim você já acompanha as músicas. Se você for iniciante, então, aí é que fica ainda melhor, tá? Porque aí você vai poder utilizar, mesmo com dedilhadozinho simples, você já ocupa o seu espaço da guitarra lá na música e vai casar bem com o restante da banda, beleza? Bom, então nosso efeito número 2 é o reverb. A guitarra sem reverb fica assim... A guitarra com reverb fica assim... E se esse conteúdo está te ajudando, não esquece de deixar o joinha aí pra gente, beleza? Fortalece bastante o canal e a gente assim consegue manter por mais tempo aí o nosso conteúdo. Então por que, que o Wesley escolheu o reverb como sendo o efeito número 2, né? Eu acho ele um dos pedais mais importantes, principalmente pra galerinha que tá começando, tá? Pra galerinha ainda que ainda tem uma certa dificuldade de mudança de acordes, isso ajuda muito. O reverb ele ajuda a tapar algumas falhas que a gente comete aí quando a gente tá começando, ok? Fora que também deixa o seu som aí com a outra cara, né? Ele dá uma ambiência aí, ele complementa bastante o nosso timbre, beleza? Agora, importante, por que, que eu falei primeiramente do chorus e segundo do reverb? Tá? Se você juntar os dois, o som fica assim. Então dá pra você ver que realmente o reverb ajuda bastante, né? Então juntando aí o seu chorus com o reverb, você já consegue um timbre bem legal. Bom, então nosso efeito número 3 é o overdrive. A guitarra sem overdrive fica assim. E com overdrive fica assim. Juntando ainda com o nosso reverb, fica assim. você vê aí que fazendo a combinação de efeitos você já consegue uma sonoridade bem interessante apenas com três pedais ok? aí você já consegue tocar só o chorus chorus com reverb ou você substitui o chorus e coloca o overdrive então você já tem três timbres já bem trabalhados aí para ter uma sonoridade interessante e ter o overdrive já é mais uma vantagem por quê? porque agora você já consegue começar a fazer alguns solinhos aí lembrando que o overdrive ele não é um pedal de um alto ganho ok? então você consegue fazer aqueles solinhos mais lentos Alguns ali até um pouco mais rápidas, mas não tanto, ok? O overdrive ele vai te proporcionar isso, tanto base quanto solo. Então o nosso efeito número 4 é o delay. A guitarra sem o delay fica assim... Já com o Delay. E a gente pode ainda juntar aí Overdrive, Delay e Reverb. Veja só como é que fica aí. Escolhi o delay aí como sendo o nosso quarto pedal, justamente porque ele vai te permitir aí já fazer solo, tá? Ele vai te permitir já dar uma ambiência um pouco melhor, você consegue tocar o worship já com, com esses, esses pedais que você já tem, ok? Se você considerar desde o primeiro que eu falei, tá? Você já vai conseguir fazer solo, você consegue utilizar já para fazer colchinha pontuada, que é um, um delay que rola muito aí no worship Então ele vai ser um pedal bem versátil para você, ok? Então nosso quinto efeito, a nossa distorção, tá? A guitarra sem distorção fica assim... Com distorção fica assim E você pode ainda misturar com o nosso delay, com o nosso reverb e ainda com o overdrive dependendo da sua configuração Juntando tudo isso aí vai ficar dessa forma Agora sim, né? Talvez se você gosta aí já de um solo mais pesadão aí, aí você já vai curtir bastante esse time. Agora, por que, que eu considero o, a distorção como sendo o último pedal na ordem de importância, né? É justamente porque hoje em dia ele está sendo pouco utilizado, já que na, na igreja, pelo menos, a gente não vê tanto mais aquele rockzão pesado, tá? A gente vai mais pro worship, vai mais pra, pra um solinho ali mais calmo, ok? Então, o pedal de distorção, óbvio, ele é sempre útil. Tá? Mas não é tão útil quanto o um Overdrive. Você tem ainda a outra alternativa, né, que seria utilizar dois Overdrives em substituição à nossa distorção. Você pode também fazer isso. Basta você eliminar a distorção e substituir por um Overdrive. Você vai utilizar, como se chama, o de primeiro e segundo estágio, que é quando você utiliza um pedal para empurrar o outro, né? São os termos que a gente utiliza comumente aí. Bom, então, basicamente, são esses os cinco efeitos principais, ok? Se você quiser que eu fale um pouco sobre cadeia de sinal, a ordem em que esses pedais vão ser ligados e o porquê, tá? Comenta aí embaixo que eu vou estar tá fazendo um vídeo para vocês, explicando aí detalhadamente como é que eu configurei no meu pedalboard e como vocês podem configurar aí, uh, seguindo as minhas sugestões. Beleza? Bom, então o nosso vídeo fica por aqui, se você gostou, não esquece de deixar o joinha aí pra gente, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.